Oi, pessoal, então vou falar de comandos de entrada e saída no Fortran 90, ok? Até agora nós, nós uh, trabalhamos sem formatação, ok? Então para ler e imprimir coisas na tela sem formatação de dados na saída, são os comandos read e print, e com, com formatação ou sem, a gente também pode usar dois outros comandos, read para ler do teclado, e write para escrever, aí o write é um comando que é um pouco mais completo, ele permite a gente trabalhar com arquivos, que é uma coisa que a gente vai falar depois, né? E ele permite também a gente colocar formatação. Na verdade, formatação a gente também pode colocar aqui no, no read e no print, tá? Mas eu vou trabalhar com write, porque quando a gente começar a trabalhar com arquivos, a gente vai usar esse write várias vezes. E por que, que eu quero formatação? Porque eu quero dar uma coisa apresentável para o meu usuário. É muito mais fácil você procurar um dado, mesmo que no olho, né, num, num arquivo que esteja devidamente formatado. Tá? Então eu coloquei aqui, coloquei aqui o, meu, coloquei aqui o meu, um programinha simples para a gente ver como é que funciona o print e write. Eu vou botar um espaço a mais aqui, aqui depois na verdade vou colocar também não vou colocar um espaço antes desse cara aqui tá e agora a gente vai ver qual é a diferença entre esses caras tá é, sem formatação os dois que então a gente já sabe o que esse programa vai vai fazer ele vai escrever hello Marcos com print e hello Marcos com write para a gente saber qual é a diferença entre os dois e se eu rodar o meu programa a gente vê que não existe diferença nenhuma entre os dois quando eu, quando eu trabalho com print ou com write sem formatação. Tá? O que, que acontece? Marcos é uma cadeia de 20, de 20 caracteres. E eu não quero, eu não quero. Nota que eu só quero Marcos. Tá? Podia ter colocado outras coisas aqui, mas, mas escolhi inicializar com Marcos. Mas eu não quero esse espaço todo aqui. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente trabalha com formatação. Tirar espaços de, de, de cadeias que tenham mais espaço, mas que não estejam todas ocupadas com caracteres é, diferentes do, do, do espaço. Né? Trabalhar com formatos de saída de números. Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Vamos começar com números reais, depois a gente vai passar para números inteiros, e depois a gente vai a gente vai passar para cadeias de caracteres, tá? Então, até a próxima aula.